Olá, eu sou a Vi e eu tô aqui hoje para fazer os melhores do ano de 2016. Eu vou começar falando de produtos em geral e o meu primeiro produto é o creme hidratante facial que eu mais usei, que eu descobri esse ano e que eu tô apaixonada, que é o Dexalive. Ele é um gelzinho transparente, já tem post sobre ele no blog, então eu vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês verem lá tudo, todas as desenhas direitinho. E ele é um gelzinho transparente, muito, muito, muito gostoso. Ele seca muito rápido no rosto, ele hidrata, ele não arde se tu tiver com o rosto mais, assim, mais queimadinho, de frio ou algo assim. Ele é realmente muito bom. Ele salvou minha vida, eu normalmente uso ele antes de passar a maquiagem. E ele é muito bom, ele é perfeito, eu amo ele. E vem um monte, ele rende super, vem 60 gramas nesse tubinho. E eu não lembro quanto eu paguei, mas lá no post tem direitinho o valor. E tá aqui inteiro ainda, pesadinho, vai durar muito, porque rende muito. Meu segundo produto favorito no geral é o creme de hidratação origem, que eu já fiz vídeo sobre ele. Eu comprei meu no início do ano e ele tá recém na metade, então eu ainda vou conseguir usar mais um ano inteiro. Ele é muito baratinho, ele cumpre super bem o papel de hidratar o cabelo, de deixar o cabelo mais gostoso de mexer, sem aquele aspecto seco e espigado. E eu tô apaixonada, eu uso às vezes como creme, realmente de, tratação, de hidratação. Eu passo e deixo ele no cabelo agindo. Como condicionador, e eu uso, que eu uso no chuveiro mesmo, eu passo, deixo uns minutinhos e já tiro. E ele funciona muito bem das duas maneiras. O cheiro dele, mesmo sendo de óleo de argã, não é uma coisa que me incomoda. Tem alguns cheiros de produtos com óleo que o cheiro me enjoa, esse aqui não me incomoda, é muito bom. Se quiser saber mais sobre ele, vou deixar o card aqui em cima, eu nunca sei de que lado que fica esse card, então eu vou deixar aqui em cima pra vocês o vídeo sobre esse produto que eu amo. Meu terceiro produto favorito, no geral, é o óleo Johnson's de amêndoas. Sim, eu uso isso aqui, normalmente, para remover maquiagem do rosto. Eu passo ele no algodãozinho e esfrego no rosto inteiro, depois eu lavo com um sabonete normal, facial. E aí sai tudo, fica bem limpinho. A pele fica gostosa, não fica aquele aspecto seco, repuxando. Fica bem hidratada, porque é um óleo, né? E não deixa a minha pele mais oleosa do que ela já é. Ele não é aquele óleo que fica, tipo, pegando depois que tu lava o rosto. Ele deixa só aquela sensação de pele de bebê. Meu produtor facial favorito do ano foi esse aqui da Avene Outermale, que é fator 50... Blá, blá. E é o sem cor. Eu usava, eu já usei o com cor, mas o com cor meio que me incomoda, não sei, parece que ele não seca tanto quanto esse aqui. No início, quando tu, logo que tu passa, tu fica com aquela sensação de pele úmida, sabe? Que tem, tu sente que tem é alguma coisa. Conforme passa o tempo, umas, uns minutinhos depois, ele seca total e tu esquece que tu tá com o produtor no rosto. Sério, é muito bom. Sem contar que ele tem água termal na fórmula, o que ajuda a dar uma hidratada na pele durante o processo de proteção. E ele é Dr. 50, ele tem esse pump aqui. A única coisa que me incomoda nele é esse pump, na verdade. Porque se tu deixar ele assim em algum lugar, depois tu não consegue fazer o pump. Tu tem que usar ele assim. Eu descobri isso no segundo frasco, porque o primeiro eu tive que jogar fora, que o pump parou de funcionar. Mas eu usei tudo, eu cortei a embalagem e usei tudo. E esse aqui é o meu segundo vidrinho do ano. Eu amo ele. Todo mundo aqui em casa já virou um adepto desse aqui. Porque ele é maravilhoso mesmo. E ele não deixa a cara esbranquiçada. Meu último produto aleatório favorito é um desodorante. Cara, quem é que mostra o desodorante no vídeo favorito? Só a história, né? Eu falei no vídeo de hiperidrose que vai ter o card aqui também. Aqui em cima. Eu nunca sei de qual é esse negócio. E esse desodorante é muito bom pra quem tem hiperidrose. Mesmo com o suor excessivo e pingando água, literalmente ele não sai o cheirinho ele, tu continua sentindo o cheirinho dele e ele, além disso, clareia a axila e a gente que sua muito, a gente sabe que preteia rápido então, é o clarante da Dove, o cheirinho dele é maravilhoso o meu acabou eu só guardei a embalagem pra mostrar pra vocês mesmo, e eu uso ele todo, toda vez após o banho e aí fica cheirosinho muito bom só, como eu tô tomando remédio, eu não preciso mais usar só esse, mas se tu tem hiperhidrose e tá procurando desodorante pra te salvar, esse que é o, é o meu favorito. Vamos à parte que a gente mais gosta. Unhas. Os meus favoritos para unhas. De produto de cuidado, assim como os cremes, para as unhas eu uso essa base, que é a base fortalecedora da Risqué, a minha tá acabando. Eu boto os cravinhos dentro, essa misturinha foi a salvadora das minhas unhas. E, claro, eu tenho aquela outra base, que vocês já sabem, que eu mostrei no ano passado, eu acho. E... Mas ela acabou, e aí eu usei esse ano inteiro só essa aqui. E eu tô, acho que no quinto, oitavo vidrinho. Eu uso praticamente um vidro por mês. Ela é muito boa, ela protege super minha unha, ajudou muito a fortalecer e parar de escamar. Super indico essa misturinha e usar essa base aqui em específico como essa misturinha. É perfeito. Meu segundo cuidado é a unhas, nutridas e separador noturno da Risqué. Eu uso isso aqui que nem água. Eu tô no computador, eu passo e eu deixo ele agindo e fico no computador trabalhando. Eu vou dormir, eu passo e vou dormir. Eu, faço, eu uso isso aqui 500 mil vezes. O meu já tem quase um ano e ele tá na metade recém. Porque rende muito, tu não precisa derramar em cima da unha, tu só passa um pouquinho e ele espalha super bem e ele é, teoricamente pra nutrir as unhas para ajudar no tratamento com a base pra fortalecer pra não quebrar tanto, pra ficar a unha com uma aparência mais bonita, não ficar tão ondulada e eu tô apaixonada por isso aqui, porque a unha, a cutícula fica tudo hidratado, fica tudo gostosinho é muito amor, muito amor mesmo vale o investimento vamos pros esmaltes o meu esmalte número 1 um, favorito de hoje, que eu separei esmaltes por marca e por cor. Eu separei as marcas que eu mais usei esse ano, tem algumas que eu não usei tanto, então não vão aparecer aqui. Mas a primeira marca que me surpreendeu e que eu mais usei esse ano foi a Jekiti da linha Viva. Essa é a minha cor favorita das cores que eu comprei até agora, que é a New York Big Apple. Eu amo esse esmalte, sério. Se deixar, eu uso ele todos os dias. Todas as semanas, no um ano inteiro, porque eu amo meia, meia, meia. Ele é um esmalte cintilante, que eu diria que é mais para perolado que para cintilante. E ele é um vermelho com dourado, maravilhoso. Ele, em uma camada, cobre super bem a unha, não preciso ficar me estressando, seca super rápido, não mancha os dedos. Então, assim, tem post sobre ele no blog, vou deixar o link aqui também. Minha segunda descoberta desse ano, que foi sim, amor pra vida inteira. É os esmaltes da FUT, Esse aqui é o único que eu tenho até agora. E ele é maravilhoso. Em uma pincelada eu cobre a unha inteira. Então precisa ficar passando mil anos. Com uma camada já fica perfeito. E sem contar que a cor é incrível. Eu vou botar a foto aqui do Instagram que eu postei com ele. E todo mundo amou. Todo mundo me perguntou que esmalte era esse. E é esse bonitinho aqui. Vale muito investimento. E eu quero mais deles em 2017. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por top beauty que eu tenho vários nossos Top Beauty, mas o que eu botei pra jogo esse ano e eu me surpreendi, que eu gostei muito e que com certeza não podia deixar de aparecer aqui, é o Mystic Purple. Ele é um roxo, ele diz que é cintilante. É um roxo maravilhoso. Sério, ainda mais com essa onda de metalizados, cromados que a gente tá tendo. Esse esmalte aqui combina super e na falta de um cromado ele cumpre super bem o papel. Outro esmalte da linha Cromado, cintilante, brilhoso, é o Ouro Nobre. É um dourado incrível, que eu tô chorosa porque ele tá acabando, tá na metade já de tanto que eu usei, porque ele tava inteiro até o início do ano, que eu não tinha usado ele ainda. E eu amei esse esmalte, eu tô louca pra comprar outro. É um dourado lindo, bem amarelo, bem pra ouro mesmo, e não tanto pra cobre, quanto os que a gente vai por aí. Ele dá um efeito incrível na unha, cobre super bem por mais que seja um esmalte bem ralinho, ele fica com a cor incrível, super cheguei. Eu posso passar por cima de outros esmaltes que ressalta igual o dourado, não fica aquele, aquela mistura de que só fica a cor mais brilhosa, não fica a cor do esmalte. E esse que fica dourado, eu sou apaixonada e eu não deixo ninguém usar, é só meu. Indo para os esmaltes coloridos, cremosos, eu tenho para mostrar para vocês o grande atração da Colorama. Eu amo os esmaltes da Colorama coloridos, assim, desses, dessas cores mais cheguei. As cores mais padrões da Colorama não são as minhas favoritas, mas essas cores mais chegueis e aquela linha artística, se eu não me engano, é o máximo. Sério, eu amo todos. Esse aqui é um representante desse, desse tipo de esmalte da Colorama. E eu tô louca pra comprar de novo aqueles da linha artística, porque é muito bom. Um esmalte que vocês estão cansadas de ver nas minhas unhas é esse aqui que é o Neon Pink da Aqualips. Eu tinha sérios problemas com a Aqualips porque eu tenho alergia aos glitters deles, parece que eu vou ter que arrancar minha unha fora, porque dá uma coceira desesperadora. E esse aqui não, esse aqui eu consegui usar tranquilamente, acho que é só por causa da cola, do, da base dos glitters mesmo, não é por causa do esmalte. E eu amei essa cor, ela é maravilhosa, é um neon... Não fica grosso na unha. Claro, é um neon mais ralo. Aparece ainda a cor, a, a tua unha embaixo do esmalte. parece a, a divisão da parte branquinha a parte do dedo. Mas nada que me incomode, eu sou apaixonada por essa cor. E é aquele esmalte assim, nossa, eu preciso pintar minha unha 5 minutos e preciso de uma cor legal. Eu vou usar essa, porque seca muito rápido e eu não demoro pra pintar. Porque mesmo que eu borre um pouquinho, eu consigo tirar com o palito já direto. E não ficar parecendo que tá borrado, não ficar marcado, sabe? É amor. Muito amor. Meu nude favorito deste ano... Mudou. Não é mais o Pele, Ele ainda é, mas ele é o segundo agora. Que é o Escolho Você, da Sandy Pra Impala, da primeira coleção. Eu já fiz post sobre toda a coleção, vou deixar linkado aqui embaixo também. E eu sou apaixonada por esse nude pra usar no pé. Sim, eu uso ele nos pés. É um saco de pintar os pés. É um saco de pintar os pés, porque ele é bem ralinho ainda, ele não engrossou ainda. Então é um saquinho, mas fica lindo. Eu sou apaixonada, eu só uso ele nos pés o verão inteiro, o inverno inteiro. Se eu tiver que pintar a unha no pé, eu vou pintar com ele. E se ele acabar, você comprar outro. Vale super investimento, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Me lembrem de fazer isso se eu não fizer Agora os esses culturais Porque a Vitória também é cultura Eu li o meu livro Nossa Agora sobre esses culturais Porque a Vi também é cultura uh, O meu livro favorito Do ano foi, cartas... foi A última carta de amor Da Jojo Moyes E assim, que livro Que livro senhoras e senhores, que livro Eu vou botar a foto dele aqui Pra vocês Uh, é um livro muito legal conta a história de uma jornalista que durante a mudança da sede do jornal encontra uma, uma carta de alguém de, alguns, de muitos anos atrás 1960 e poucos e ela te, vai tentar descobrir o que aconteceu com esse casal da carta e ao mesmo tempo ela vai conser, conseguir consertar a relação dela a relação que ela está envolvida, que não é uma relação muito saudável então eu achei uma história incrível um, Tipo, eu não conseguia parar de ler. Eu lia de noite e, tipo, eu, eu achava que era 11 horas da noite já era 4 da manhã. Porque eu não tinha noção de quanto eu tava lendo É uma história que te envolve. Tua... Eu chorei. Confesso, eu chorei. Chorei. Ali perto do final, quando tá começando a se resolver a coisa, eu comecei a chorar muito no livro. Porque é incrível. É uma história de amor de anos anteriores. Que, tipo. É muito plausível, sabe? Então isso mexeu muito comigo, é o meu livro favorito do ano E não vou dar spoilers, prometo Eu tive dois filmes favoritos esse ano O primeiro foi X-Men Apocalipse Porque eu fiquei desesperada Desesperada Sabe aquele filme que tu, fi, que tu só percebe que tu tá aprendendo a respiração quando chega no fim? Foi muito eu Tinha cenas que eu ficava tipo Sabe? Tipo, apavorada, o que vai acontecer? Meu Deus do céu não vou dar spoilers também, contar mais do que isso sobre o filme seria já entregar algum pedaço importante. Então, vocês vão ter que assistir pra saber, mas eu só digo que é um filme foda. Meu segundo filme favorito do ano, na verdade, foi uma animação que eu assisti faz poucos dias, que é Pets! Gente, que filme mais fofo! Eu tava assistindo e as minhas filminhas estavam caminhando pela casa e de repente parou todo mundo perto de mim pra assistir junto, sabe? Então, é um filme muito fofo, muito bonitinho. É muito sobre amizade, sobre companheirismo, sobre cuidado, carinho. E também uma mensagem óbvia de não abandonem seus pets, né? Porque tem muito cachorrinho abandonado por aí, muito gatinho abandonado. Então cuidem bem dos seus bichinhos. E vamos pro final dessa lista, porque, nossa, esse vídeo vai ficar cumprido. Que é as minhas músicas favoritas. A minha primeira música favorita top do ano, acho que foi a que mais me animou, a que mais... É Cheguei, da Ludmilla, que é incrível, é uma música animada, é aquela música que tu bota de despertador pra já acordar dançando. A minha segunda música é do Teatro Mágico, é uma música mais calminha, uma letra mais bonitinha, que é Sonho de uma Flauta, que eu acho linda, linda, linda. Eu descobri agora há pouco, quando eu fui pesquisar ela no Google, pra ver se era essa mesma música que eu, que eu tanto ouvia. E eu descobri que ela é feita e inspirada em, trechos de, em frases de poemas do Mário Quintana, cara. E eu amo o Mário Quintana, então, tipo, fechou todas. Todas. E a minha última música favorita desse ano é Pés Cansados, da Sandy. Eu era uma criança do tempo da Sandy Junior, era. Fiquei chateada com o término, fiquei. Mas, em conversação, temos Sandy aí ainda, então eu comecei a ouvir as músicas dela, eu tenho os, os, os esmaltes dela, e eu me apaixonei por Pés Cansados. E é música que eu, quando toca, eu canto, eu sei de trás pra frente para frente pra trás já. Então eu amo. E é isso, povo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Compartilha com os amigos para me ajudar na divulgação. A Tia V agradece. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.